Qual é a ameaça que os imigrantes podem causar à população brasileira? Então essa é uma ideia antiga da, do antigo do estatuto do, do refugiado. Hoje que é a nova lei da migração, ela deixa muito claro que não traz nenhuma ameaça para a nossa população, para a segurança do nosso país. Muito pelo contrário, ele, esses imigrantes vêm justamente colaborar com o crescimento e o desenvolvimento do país.